Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar? Resolvi entrar na brincadeira da tag suposições E pedi lá no Instagram do arroba Viajar Pra vocês me mandarem suposições sobre mim O que, que vocês supõem, qual a opinião de vocês Como que vocês acham que eu sou Na vida real, fora da internet E agora eu não li Eu prometo que eu passei só um olho assim por cima Bem rapidinho, bem pouquinho E eu vou reagir às suposições Tiveram muitas suposições Deixa eu ver se vocês conseguem ver Tá vendo? E... nossa, ainda tem muito mais e... e aí eu vou ler algumas aqui pra vocês E vamos ver se vocês aceitaram Se vocês me conhecem Será que vocês me conhecem de verdade? Gente, eu tô de pijama, tá? Isso aqui é um pijama que eu comprei lá na Pannis De promoção, foi 5 euros essa blusa E tem a calça também E é super confortável Já é uma exposição, não sei se vocês sabiam disso Mas todos os meus pijamas são de criança É a vida, né? Então vamos começar A Tabia BORGES diz que eu sou animada ao extremo. Sim, eu sou animada, só que é porque assim, eu tenho, eu sou muito animada quando eu tô animada e eu sou muito desanimada quando eu tô desanimada. Então eu tenho, sim os momentos em que eu não sou animada o tempo todo, mas quando eu tô animada, eu, sabe assim, eu vivo as coisas com muita força. A bateria acaba, né? Ah, é, minha bateria acaba, é verdade. É porque, assim, eu acordo, o Sheldon, ele veio aqui pra sala pra ver eu gravando só porque ele disse que não vai deixar eu mentir e ele vai contar todos os meus podres aqui pra vocês. Marido, né? Você sabe que a gente casa? Pois é. O que que acontece? Eu acordo mil por cento, super, super, super animada. E conforme o dia vai passando, eu acho que eu gasto muita energia e aí a minha bateria vai acabando e aí chega no final da tarde, à noite... Nossa, eu não sou ninguém, eu sou uma senhorinha de 84 anos, essa é a verdade. <risos> a Gaviadas falou: você é divertida e determinada. É, eu sou divertida. Quando eu estou de bom humor, né, gente? E muito determinada, viu? Quem acredita em signo é médica capricórnio, isso aí, né? Ah, é verdade, eu sou capricorniana roxa. E, gente, eu sou capricórnio. Eu sou determinada principalmente em questões financeiras. Quando eu tenho uma meta, um objetivo, nossa. Não gasto jeito nenhum, até eu conseguir É... A Mariel Balba disse Chorona, sentimental, palhaça e atenciosa Nossa, me conhece muito Gente, eu sou muito chorona, muito, muito, muito Eu choro desde uma propaganda sentimental, um seriado, um Friends Como eu chorei no final de Friends Eu sou muito assim E às vezes eu queria segurar mais o choro em alguns momentos, sabe? Mas eu choro, eu choro quando eu tô emocionada, eu choro de raiva Eu choro bastante, eu tenho que segurar o choro A Não ta... tem que segurar nada não Não tem? Ter... <risos> Gente, pode chorar, viu? demitido, ninguém tem que ficar sem chorar nada não. Não tá vendo? Por que, que eu sou chorando? A Thaisa Andrade diz descontraída, mas extremamente organizada. Ah, isso é um problema. Isso é um problema por quê? Porque a minha eu quero ser muito organizada, só que eu penso no mundo ideal, um mundo que não existe. Eu não consigo ser perfeita e organizada em tudo. E aí eu sofro, eu fico constantemente frustrada porque eu gostaria de ser mais organizada do que o que eu sou E vai virando uma... nossa, isso é uma coisa que eu preciso melhorar A Stanislau falou, alto astral full time <risos> Gente, a internet, ela está aqui pra iludir a gente, não é mesmo? E eu procuro postar sempre que eu tô muito bem então acaba que vocês têm essa impressão de que eu sou super animada e super positiva o tempo todo. Mas eu tenho uns dias assim que eu me sinto bem mal e eu fico bem tristinha, mas é normal. A Faleiro Bertiaume. Ah, é a Rúbia do Sebrae! Oxilene! A Oxilene, a é o mesmo! Ai, que saudade! Suponho que você não frequenta a igreja como antes. Eu lembro que você era super assídua. É verdade, eu não frequento mais a igreja como antes. Quando eu morava no Brasil, na verdade, isso foi bem antes de eu sair do Brasil, eu dei uma diminuída, assim, na, o quanto eu frequentava a igreja. Eu era muito envolvida. Desde a minha adolescência, assim, até muitos anos, 24 anos, 23, 24 anos, eu era muito, muito, muito, muito envolvida. Tudo pra mim era igreja, eu fazia mil atividades dentro da igreja. Nossa, era uma loucura. Aí eu dei uma diminuída Eu me lembro que você era da videira e conheceu o Sheldon lá Não, não, eu não conheci o Sheldon lá Eu conheci o Sheldon... Pra quem não acompanha o canal, não, o Sheldon... Deixa eu a parte, deixa eu contar, peraí, peraí Peraí Meu Deus! O que que ele tá comendo? Pris! <risos> <risos> então, dá reflexo, né? Destruiu! <risos> É... Gente, ela me conheceu na faculdade e foi ela que chegou em mim Eu então, Acho que vai ter uma pergunta aí, talvez a minha mesma, a minha suposição que eu fiz pra ela Que fala sobre isso E foi ela que chegou em mim a gente vai falar mais pro final do vídeo Talvez eu conto mais, ou ela mesma conta um pouquinho dessa história Porque ela fala que eu não conto de verdade, né? Ah, eu acho um abuso, eu cheguei mesmo, menino bonito, eu tava lá, assim hum. Mas talvez a gente deixe isso pra um próximo vídeo, né? Tem que... Com... deixa o um comentário aí embaixo Eu já sou youtuber, né? Deixa o um comentário aí embaixo se você quer um vídeo falando sobre isso Um vídeo falando sobre a gente? É, só quando a gente se conheceu, como foi a história do... Caraca, eu acho que pouquíssima gente sabe É, falou. da cantina, do cinema Do cinema! Então <risos> o Marcos que sabe Calma. Tá deixa eu voltar Cuidado, cuidado Então, depois desse furacão 2000 Que é o Sheldon É, eu não pensei na videira Conheceram na faculdade, se vocês tiverem interesse eu posso, a gente pode contar essa história Gente, eu tenho até vergonha, é muito babado, mas vamos lá A Carla Caroline FS, super divertida e engraçada Sim, eu sou bastante engraçada porque meu negócio é que assim, pra mim eu não tô sendo engraçada Pra mim eu tô sendo sincera, sabe assim, quando você fala as coisas que vem na sua cabeça E aí eu vivo num mundo de Bob, né, o que tá aqui dentro é uma realidade muito diferente do que tá aqui fora e aí as pessoas acham isso engraçado, mas pra mim é eu sendo normal. A Daisyzinha falou: acho que você é super simpática e bem falante. E quando vê um brasileiro na Irlanda, já vai abraçando. <risos> é verdade. Eu gosto muito de fazer amizade, de, sabe, eu sou elétrica e aí eu converso com todo mundo E se eu vejo que a pessoa é brasileira, nossa, eu fico um tempo conversando. A Gil disse que você é elétrica É, eu sou elétrica até a minha bateria acabar, agora vocês já aprenderam isso A é o que disse, você é super, super agitada só um pouquinho A Selma Continha disse Você é um pouco ingênua Isso é verdade Um pouco Eu sou Eu não gostaria Não, não é que Eu não sei Eu não sou Em questão empresarial De negócios Do Maria quer é viajar Essas coisas assim De trabalho Eu não sou ingênua Porque eu já tenho Uma experiência muito grande No Brasil Eu trabalhei numa empresa que eu aprendi muita coisa. Eu cresci muito profissionalmente e, nesse sentido, eu não sou ingênua. Mas com a amizade, com a família, essas coisas, eu sou muito ingênua, sabe? Eu acredito muito nas pessoas porque, quando alguém me fala uma coisa, eu tomo como verdade. Eu não acredito que a pessoa vai ter capacidade de, sabe, me elaborar planos e ficar fazendo coisa errada comigo. E aí nessa eu dou super mal, né? Então é uma coisa que eu preciso aprender. O Sheldon Light, o Sheldon mandou. Eu penso que você acorda todo mundo com bom dia, bom dia, bom dia, mesmo fora dos stories, é verdade. Sabe aquela amiga chata que quando você vai dormir na casa dela, ela acorda, bom dia, bom dia, bom dia, já vai fazer café da manhã, vai. Sou eu, sou essa pessoa que acorda já assim. Ah, e ela faz também o negócio de que acordar cedo, todo, mesmo nas férias, e aí acorda todo mundo e a bonita vai depois pro sofá e dorme. <risos> Olha, os meus pais Eles se separaram recentemente Mas quando eu morava com eles, eles eram casados Eles têm um ódio disso tão grande Porque eu sempre fiz isso Eu sempre acordei muito cedo E aí eu agito a casa todinha Todo mundo acordado eu, eu durmo de novo Mas eu não sou uma pessoa ruim de conviver Podem vir dormir na minha casa Vocês vão gostar, eu juro É... A Adriana Reis, you are amazing, you know where you came from, you, uh, who you love and the most important, you are positive, I truly miss those after you came to class <risos> Essa mulher, a Adriana, ela é, acho que de todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida, a pessoa que eu mais tenho como modelo Sabe quando você conhece uma pessoa e você fala assim, é assim que é o, é o melhor jeito de se viver. É com esses hábitos e com essas atitudes que eu vou ser uma pessoa melhor. É a Adriana. Ela é muito divertida, ela é inteligente, ela é segura, ela é aventureira. Eu morava lá em Goiânia e ela descobriu umas coisas sobre a cidade que eu morei a vida inteira lá em Goiânia e eu não sabia. Ela estava sempre fazendo aula de patinação, andando de, é, voando de balão, sabe? aquela pessoa assim. Ah, eu sinto muita falta dela. E ela deu, foi ela que deu aula de inglês pro Sheldon quando ele tava se preparando para vir para Irlanda na época dos que ele tava fazendo as entrevistas. Ele já sabia inglês, mas ela foi crucial, assim, ó, ela que determinou e ajudou o Sheldon nessa fase. Foi, ela foi muito importante na nossa vida. A tele disse: "Você é maravilhosa". Oh! Eu sou maravilhosa até a bateria acabar, tá bom, amores? O IG Martins, gente, você é descontraída, ama viajar e um pouco preguiçosa pra fazer as tarefas domésticas... <risos> gente, olha... Aí você vai brigar com o eu ser organizada Porque assim, eu gosto de viver num ambiente limpo e organizado Mas eu não gosto de arrumar o ambiente e limpar o ambiente Então eu tenho surtos de organização e de limpeza Eu vou levando as coisas ali no mais ou menos até a hora que eu, que eu fico doida e eu saio super faxineira, baixo uma faxineira em mim E eu saio arrumando, limpando, organizando, eu arrumo até as coisas do Sheldon Porque aqui em casa a gente respeita muito o espaço do outro e ele não gosta que mexa nas coisas dele, então assim, ele organiza, ele é muito arrumadinho Então eu nem preciso se preocupar, mas aí eu dou aquele suíte às vezes eu arrumo até as coisas dele Então é... você tem razão, eu tenho preguiça de fazer tarefas domésticas, isso, isso é muito verdade O Curioso e o Mundo parece bem Easy going é uma pessoa fácil de lidar, uma expressão que a gente tem aqui na Irlanda, na Irlanda não, em inglês que é uma pessoa tranquila de lidar, que sabe, uma pessoa fácil, é easygoing Bem de boa, tranquila Não se estressa por pouco Tô certo? Ah, e adora fazer novas amizades Ah, é verdade! Então, eu não me estresso por pouco Mas se for atitudes pequenas, um pouquinho, for juntando, for juntando, for juntando, for juntando Aí a hora que eu for ficar estressada Eu não vou ser mal educada com você de jeito nenhum Mas eu vou sentar você e a gente vai conversar e isso pode te machucar um pouco Porque eu sou dura com as palavras quando eu preciso ser E enfim, é, eu sou estressada nesse sentido Mas demora, demora pra bomba estourar, sabe? Eu vou, vou levando Meu marido que sabe, de tá, que a bomba estoura no coelho de vez em quando A Arte Miss Almeida, você é metida Olha, gente, a gente precisa falar sobre isso Eu tenho cara de metida Eu ando igual uma pessoa metida mas eu juro por Deus que eu não sou metida Parecer metida e ser metida é diferente Eu concordo, e está inclusive dentro da nossa história de como a gente se conheceu Eu, eu não eu não, eu não cheguei em você justamente porque eu achei que você era muito metida E aí aconteceu o contrário, né? Você é tão o contrário de ser metida que você veio para conversar comigo É, mas assim, eu fui aquela menina que a vida toda, desde novinha na escola quando eu fazia amizade com as pessoas, e as pessoas me conheciam um pouco mais, começavam a gostar de mim Todo mundo falava, nossa, eu pensava que você era metida, que você era nariz em pé Porque meu nariz é em pé mesmo, né, fisicamente E eu pensava que isso e não sei o que, você é super de boa, jamais imaginei Mas é gente, eu tenho todo o um estereótipo, eu sou magra, alta, nariz empinado E aí é difícil, eu, eu sou mais caladinha assim, até eu fazer amizade com o pessoal Todo mundo tem essa impressão, mas eu juro que eu não sou metida. Quem já me parou na rua pra conversar comigo, sabe tanto que eu sou de boa. A é Passeio. Você parece ser muito alto astral. Daquelas pessoas que iluminam o ambiente quando chegam. Nossa, vocês têm essa impressão de mim? Que legal! É, eu sou alto astral, mas não sei se eu ilumino assim quando eu chego, não. Ilumina. <risos> mas você não vale. Não vale. Ah. O Rodolfo Acreis... Você era uma pessoa 100% tímida antes de lançar o Maria Quer Viajar. Não sei, eu, eu, eu, eu sou vista como tímida, assim? Eu, eu tenho alguns momentos tímidos? É, algumas vezes você é tímido, mas depende muito. Eu acho que, no geral, a sua personalidade é de uma pessoa não tímida. É, é mais, é não, eu, eu não sei avaliar isso, não. Mas antes do Maria Quer Viajar, uma coisa que eu não fazia era postar as minhas coisas na internet. Eu tinha rede social, sempre gostei muito de rede social, mas eu tinha rede social mais para analisar. Eu gostava de, de ver como que os criadores de conteúdos faziam. Eu olhava a estratégia deles, porque eu sempre tive vontade de produzir conteúdo, né? E aí eu. Ah, uma coisa que eu posso falar que eu, que eu era muito tímida antes de Maria Quer Viajar é com câmera. Isso aqui que eu tô fazendo agora, é ligar uma câmera. Primeira vez, inclusive se você ver o primeiro vídeo do canal, você vai ver que não tem nada a ver comigo Porque eu tô super robotizada, assim, eu tô tremendo e suando muito Porque eu tinha muito medo de câmera Olha que engraçado, a pessoa quer trabalhar, com produzir conteúdo com internet, tem medo de câmera Eu tinha, mas eu resolvi, graças a Deus A Pri Veiga adora filmes de comédia romântica Sim! Eu adoro vários tipos de filme, ó, eu gosto de filme de terror Só que uma coisa sobre filme de terror, depois que eu fui envelhecendo... Eu comecei a ter medo de filmes de terror num ponto que eu evito assistir. Quando eu era época de faculdade, assim, eu reunia com os amigos da faculdade na casa de alguém e era comum a gente fazer esse rolê de reunir na casa de alguém e assistir filme de terror, ficar até tarde, virar a noite assistindo filme de terror, eu adorava. Mas agora eu, eu tô medrosa, eu acho que eu tô, tô estragando. É... Detesta cozinhar. Então, menina, deixa eu falar pra vocês aqui, Brasil. Eu gosto muito de comer. Eu sou uma pessoa que come muito e gosta muito de comer. E se eu tô com o tempo, se, assim, se eu chegar aí pra cozinha e fazer uma comida, eu, eu sou criativa, eu misturo os ingredientes, eu descubro novos sabores e tal. Mas o difícil é eu ir pra cozinha. Então no meu dia-a-dia -dia, eu sempre coloco a minha alimentação e isso é errado, não façam isso. Em último lugar, então eu coloco a minha alimentação assim, ai ah, nossa, tô super sem tempo hoje, não vou pra cozinha. Aí eu peço comida pra entregar aqui em casa, eu vou no restaurante e como qualquer coisa, entendeu? Eu gosto de cozinhar, só que não é a minha prioridade quase nunca. Ama conhecer diferentes cafés em Dublin, isso é, eu adoro conhecer lugares diferentes aqui em Dublin. Toda vez que a gente sai, a gente tenta ir num restaurante diferente Só que eu pego amor nas coisas muito fácil Então se eu comi um prato que é muito gostoso num determinado café ou restaurante A hora que a gente for sair de novo, eu geralmente vou estar com fome Aí eu vou falar, nossa, eu quero ir naquele restaurante comer aquele prato Que eu já comi 10 vezes, eu quero fazer de novo E aí eu fico, o chão não pega no meu pé, né? Eu fico me forçando a ir a novos lugares Mas eu adoro nossa, eu amo Adora comprar uma blusinha nova Gente, eu não posso andar pênis é, Se você não é aqui da Irlanda, a gente tem uma loja aqui que chama pênis Que no resto do mundo é Primark, é das redes Primark E é muito barato Você compra t-shirt, com essas camisetinhas bonitinhas Por um euro, dois euros Então se eu for lá e tiver essas liquidações Menino, velho, eu compro mesmo Adora um produto de beleza novo Não, até que não Eu demorei muito a, a parar e... Perceber que eu precisava prestar atenção na minha pele Porque eu não fui uma adolescente que teve muita espinha Então assim, a minha pele sempre foi ok E aí por causa disso eu nunca cuidei Aí depois dos meus 25 que eu comecei a prestar atenção Aí eu passo tônico, eu passo protetor solar, passo hidratante Passo tudo o que eu preciso fazer Mas assim, eu aprendi a usar aquilo ali e aquilo ali Ih, eu não consigo mexer não Morre de medo de barata e de lag lagartixa Barata Eu tenho mais nojo do que medo Mas assim, eu tenho dificuldade de matar Porque eu tenho medo, gente, é desleal A bicha voa, então eu tenho medo de ir Ela voar em mim Mas eu quero fazer uma adendo nesse aí Você tem medo de tudo que move E que você que não é familiar Então se inventar. ventar e um, um fio estiver passando, o vento levar o fio, você já tem medo daquele fio, já é uma cobra, já. Né? É claro! Olha, eu tenho um probleminha com controle, eu tenho que controlar as situações pra eu me sentir confortável. Então qualquer coisa que eu não entendi, que eu não reconheci, eu, eu vou ter medo, eu vou ficar preocupada. É uma criança, né, gente? Como vocês podem perceber, eu tenho 27 anos, mas eu sou uma criança. É, você gosta muito de pudim de leite condensado. Nossa! Triveiga Mate, você me conhece, é a minha sobremesa favorita, é pudim de leite condensado, é norte, meu Deus do céu. E eu não gosto e dou o meu pra ela. E o Shadow não gosta, e tem uma, uma história muito engraçada, que eu conheci o Sheldon. a gente vai contar no vídeo, né, que eu conheci. tem uma história muito engraçada, sobre a minha mãe ficar fazendo pudim pra agradar o Sheldon, tadinho, e ele não gostava. Você prefere estar no aconchego do lar Do que passar a noite na balada Isso é verdade Eu sou uma senhorinha de 84 anos Então assim, pra eu ir pra uma festa Tem que ser uma comemoração Tem que ser um dia especial Eu tenho amigos aqui na Irlanda Que eles vão quarta-feira, terça-feira Assim, ó, meio da semana Eles vão pra balada e ficam até 3, 4 horas da manhã Eu não sou capaz Eu não sou capaz, eu preciso ter o próximo dia Pra eu descansar e... Ser uma pessoa melhor. Envolve também o é um negócio da bateria, né? Que é... a bateria acaba. É, as baladas é tudo de novo. Por que você não faz balada de manhã? Nossa! É. Se tivesse balada de manhã pra gente acordar e ir pra balada, eu ia ser DJ. Eu ia ser a mais legal da festa. Olha aí, vamos fazer uma festa de dia, gente. Vocês precisam aprender. É, eu te achava a M Silva B. Eu te achava mega arrogante. Mas agora não mais, eu até te dei oi na coxinharia. <risos> gente, esse negócio do arrogante é engraçado. Eu não me vejo. É difícil a gente ver defeito na gente mesmo. Mas eu não me vejo arrogante, eu me acho ótima. Eu me acho uma pessoa ótima. E humilde, brincadeira. Mas mega romântico que bom, moça, que você mudou né, o seu conceito sobre mim E eu lembro do seu olho, eu lembro sim é, Não posso fazer porque sou sua amiga, estou com saudade Ah, não vou, não vale, né? Eu acho que a gente acabou Tem muita repetida falando da animação, do não sei o que, do elétrico Que é uma coisa que eu mostro muito na internet Aí eu não li pra gente não ficar aqui o resto da vida Mas eu adorei! Ai, a gente podia fazer uma parte 2 deles fazendo suposições sobre o nosso relacionamento. É, a gente faz o vídeo de como a gente É, encontrou. aí a gente conta a nossa história e vai falando se eles estão certos ou não. Nossa! Mas tem que ver se eles querem também, às vezes é interessante, né? É. Se for interessante pra vocês, deixem nos comentários que a gente faz. Eu acho que vai ser um vídeo divertido e será que eles vão descobrir os podres da nossa história? <risos> Ai, gente, muito obrigada, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!